Olá, doutores! Tudo bem com vocês? R&R na área. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você não se inscreveu ainda, já vai o convite. Se inscreva no canal, dê um like no final se você gostar desse vídeo, é claro. E comenta aqui como é que está a sua preparação para o exame de ordem, para o concurso público, como é que está a sua vida. Eu quero conversar com você, quero trocar uma ideia com você. Isso é muito importante para mim. Até porque eu estou com você passo a passo para o exame de ordem. Você sabe disso. A gente tem que vencer juntos. Esse primeiro degrau que é a primeira fase e caminhar para a segunda fase. Tenha certeza disso, eu vou te entregar essa carteira com toda a certeza do mundo. Nada melhor do que vencer a primeira fase do que ganhar os 11 pontos, 6 em trabalho e 5 em processo conhecendo o examinador. Como é que você vai conhecer o examinador, Renzete? Eu vou conhecer o examinador treinando muitas questões, embora as questões não se repitam, não pode ser repetidas, né? o estilo se repete e a temática também. Vamos ver uma questãozinha cobrada em 2020 no, no exame de ordem? Vamos lá, a gente comenta e aí faz uma revisão também que é interessantíssima, a questão do 31º exame de ordem. Olha lá, em setembro de 2019, durante a audiência de um caso que envolvia apenas pedido de adicional de insalubridade, o juiz do trabalho determinou a realização de perícia e que a reclamada antecipasse honorários periciais. Inconformada com essa decisão, a sociedade empresária impetrou mandado de segurança contra esse ato judicial, mas o TRT, em decisão colegiada, não concedeu a segurança. Caso a sociedade empresária pretenda recorrer dessa decisão, assinale a opção que indica a medida recursal que deverá se valer. E aí, o que, que você acha? Qual vai ser aqui a medida judicial que cabe se valer? Bom. Vamos analisar com muita calma primeiro essa questão aqui, porque eu acho que isso aqui mais vale a pena Bom, o que, que nós temos aqui? Nós temos aqui uma decisão de TRT Só que antes da decisão de TRT, eu tenho que lembrar o seguinte Ora, o que aconteceu aqui? Aconteceu que o juízo exigiu que a parte antecipasse honorários periciais o que você já sabe que não é possível Já tínhamos entendimento na OJ 98 da SDI 2 do TST E agora estampado no próprio texto da CLT Pós-reforma trabalhista Não tem que o juiz exigir a antecipação de honorários periciais Não tem Então, notem E aí, o que você fez? Foi lá e impetrou o um mandato de segurança Então que você tem aqui uma decisão do juiz tá aqui, decisão do juiz Ok? Sim você quer desconstituir essa decisão do juiz, claro, e você impetrou o de segurança. Aonde impetrou o de segurança? Direto no TRT. Isso aqui não é recurso, é uma ação, e foi no TRT por quê? Porque o TRT tem competência para isso. Tem competência para isso? Tem competência para isso, tem que ser no TRT. Se você quer impetrar o mandato de segurança contra a decisão do juiz, você vai impetrar perante o TRT. O TRT tem competência primária, tem competência originária para apreciar essa ação. Não pode impetrar direto no juiz Quando o TRT se manifesta em relação a essa ação Ele vai proferir um acordo, não vai? Vai, vai proferir um acordo do TRT Contra a decisão desse acordo do TRT, o que, que cabe? Muita gente vai pensar, cabe recurso de revista Porque a decisão do TRT, não, não cabe recurso de revista O que cabe aqui é recurso ordinário para o TST Como assim recurso ordinário para o TRT? Perdão, para o TST? É só você lembrar do artigo 895 da CLT Quantas são as hipóteses de cabimento do recurso ordinário? Uma, duas ou três? Duas. Duas são as hipóteses de cabimento do RO. A primeira é muito fácil. Você sabe, uma criança de um ano de idade fala na rua. Da sentença o caminho é reto, da sentença o caminho é direto. Da sentença cabe recurso ordinário para o TRT. Sentença, RO para o TRT. É assim, ó. sentença do juiz, RO para o TRT. Isso aqui é a primeira hipótese do 895 no inciso 1. Mas a segunda é que nos interessa. É quando você tiver uma decisão do TRT do TRT em uma ação de sua competência originária. Ora, o que seria uma ação de sua competência originária? Isso quer dizer que o processo começou perante o TRT? Isso quer dizer que o TRT funcionou como se fosse a primeira instância. Nesse caso, o caminho é reto, nesse caso o caminho é direto. Se o TRT funcionou como se fosse a primeira instância, o que cabe é recurso ordinário para o TST. Nós temos isso estampado aqui, deixa eu colocar para vocês, na súmula 201 do TST que diz assim, ó. Decisão de TRT em mandado de segurança cabe recurso ordinário no prazo de oito dias para o TST. Igual dilação para o recorrido e interessados apresentarem razões de contrariedade. Logo, RO para o... TST. Nem está é é perguntando a questão? Vou até voltar lá. RO para o TST. Olha lá. Caso a cidade empresária pretenda recorrer dessa essa decisão, assinale a opção que indica a medida recursal que deverá se valer, recurso ordinário para o TST. Nem colocou lá TST, mas você já sabe que é TST. Então, reset, já entendi, não é uma, duas são as hipóteses, artigo 895 da CLT, de cabimento com a sua 201 do TST, que você já viu aqui, do recurso ordinário. Da sentença KBRO, mas também KBRO, decisão de TRT, em uma ação de sua competência ordinária, onde o TRT funcionou como se fosse o primeiro grau, a primeira instância. Cuidado com isso, tá? porque o básico a gente sabe, mas essas segundas opções às vezes aparecem muito no exame de ordem. Quer fechar? Quer gabaritar processo de trabalho? Ganha esses cinco pontos? Quer começar do zero comigo? Então vem para o nosso Começando do Zero, é um curso completo com todas as aulas já postadas, tem material em PDF para complementar, tem o nosso tira dúvida, você tira dúvida direto comigo comigo, tem o nosso canal exclusivo no Telegram, enfim, tem muita ferramenta para a gente juntos avançar nesse exame de ordem. Como que você faz para se inscrever? Pega a câmera do seu celular aí, já pode abrir ela, mira direto nesse QR Code e vai diretaço pro nosso, começando do zero, direito processual do trabalho. Se você não conseguir pelo QR Code, não tem problema. Me chama no meu Instagram, no arroba profrenzete, lá no direct, que eu te ajudo. Fechou? estamos juntos nessa, vamos vencer logo esse primeiro degrau, já caminhar para a segunda fase, segunda fase é claro, segunda fase é trabalho, porque eu quero, e eu vou ser o seu treinador, e vou te entregar essa carteira, se inscreve, dê um like, e escreve aqui para mim como é que está essa preparação, como é que está a sua, a sua ansiedade, para o seu exame de ordem, escreve aqui para mim nos comentários, eu quero saber, faço questão de participar, estar com você nessa, bons estudos, sempre avante, e nunca, nunca se esqueça, trabalho, não dá trabalho. Tchau!